Eu vou te falar um motivo que você, para você não comprar o Max Power se você pensa assim não compra e eu vou falar para vocês o porquê tá beleza é porque o, o Max Power gente para quem não sabe o que é Max Power ele funciona para aumentar o pênis entendeu e dar força muita força mais energia sexual para dar aumentar a, a líbido da pessoa para dar